e a ideia é exatamente isso, nós precisamos nos encantar com o conhecimento, né, com o conhecimento que nos leva ao autoconhecimento, né, nós precisamos nos encantar também com a música, com a musicalidade, a música de a música de qualidade também nos leva para o, para os céus, nos leva para o um encontro com com essa com esse divino que há em nós, né, nós precisamos nos conectar com a poesia, né, com, essa, com a poesia, né, a, a, às vezes quando eu me pego fazendo poesia, é, o jogo, a brincadeira das palavras, procurando trazer significado e encantamento também, né? Porque é uma poesia como essa que ela leu aí do Goethe, né? Que essa obra Fausto é uma obra, assim, absurda. É uma das obras mais completas que eu já li de literatura, né? Então, assim, que a gente se inspire em estar buscando, né? É, é, conteúdos que possam é, nos empoderar, né?